Mesmo após o discurso bastante rockish do Jerome Powell, em que ele falou que não vai cortar a taxa de juros em 2023 e ainda vai reduzir o balanço do Banco Central americano, que pasme está estratosférico eu vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo os mercados continuam a subir Qual que é a explicação para isso aqui eu vou tentar mostrar para vocês aqui qual que é a minha análise o que eu estou enxergando nesse momento então vamos dar uma olhada não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal esse conteúdo aqui vai ser um pouquinho diferente eu vou focar aqui mais na SP500. quem quiser aqui ver análise do Bitcoin amanhã vou soltar aqui a análise detalhando um pouco mais qual é a minha estratégia em relação ao Bitcoin. Aqui eu quero tentar entender o que está acontecendo com o mercado aqui, falar um pouco mais do macro. Quem não assistiu a minha análise aí de ontem, que eu falei também sobre qual é a minha visão de, do macro, porque eu acredito que uma recessão muito ruim está a caminho aí, tá olhando aqui gráficos lá do próprio Banco Central americano. Eu aconselho você a assistir, eu vou deixar o link aqui em cima também. Então, galera, o... O discurso foi bastante rocket, na minha opinião, tá? É como eu esperava, eu comentei para vocês, inclusive, no vídeo de ontem sobre isso. Uh, mas o mercado continua subindo aqui agora, inclusive, fechando aqui o mês acima da média aqui de 20, 21 meses exponencial, né? Que é aqui a média que está na casa dos 40.026 pontos para SP a SP500. A SP500 fechou aqui, então, é, o candle no mensal aqui, estou olhando mini futuros, esse candle fechou aqui. Então, nos 40.090 40 pontos, né? Então, impressionante esse fechamento aí. O que está causando, então, esse aumento aí da... da... Do, do, da SP500, né? o que está que de fato levando isso aí, porque a gente está numa situação extremamente complicada aqui agora dos mercados, na minha opinião, e não faz absolutamente nenhum sentido, tá? tem duas, dois motivos que eu acredito aí que a gente está vendo isso, tá? primeiro é a busca de liquidez, tem muita gente que está shortando aí no mercado, tá? esse é um ponto que eu comentei inclusive hoje ali no grupo VIP do Discord, aliás, eu conselho você participar do grupo VIP do Discord, estou sempre ali comentando a minha visão sobre o mercado, e com certeza tem muita gente shortando aí esse p existe uma busca de liquidez aí, na minha opinião também, tá? Então, bem similar como acontece aí né, no mercado cripto, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro uh, motivo, só que é difícil para mim trazer essa análise para vocês como o mercado, uh, o mercado no caso, né, as, as ações lá nos Estados Unidos, não é tão transparente como a gente tem aí ferramentas como eu uso aqui no mercado cripto, tá? Então, essa é uh, a primeira, primeira visão, inclusive eu comentei que tome cuidado para shortar aí hoje, porque... É, mesmo com o anúncio, né, uma, uma fala rockish do, do Jean-Paul, a gente poderia ter aí a, a SP500 Bitcoin subindo, né? porque o mercado geralmente não faz o óbvio. né? Quando é muito fácil, geralmente o mercado não vai fazer o que a gente está esperando, porque não existe, não tem dinheiro para todo mundo, pessoal. Tá? Se todo mundo já o mercado, é, o mercado vai para o outro lado. tá? Então, é assim como funciona. E qual que é a outra causa que eu estou vendo aqui? É realmente relacionado aos buybacks, tá? Algo que está acontecendo aqui agora que é bem impressionante. Eu vou comentar para você aqui nesse vídeo, que mostra que as empresas estão é, comprando as suas ações aí, tá? É o que está acontecendo aqui agora. Tá? Um outro ponto importante que eu comentei, que eu não comentei na, no vídeo de ontem também, é que o balanço do, do Banco Central Americano, que está estratosférico, tá? É realmente importante você prestar atenção nisso, porque basicamente lá eles estão com uma. uma uma bomba atômica, né? Muito dinheiro mesmo lá no balanço do Banco Central americano. Aqui, alguns gráficos mostrando a situação. Tá aqui no caso desde 2005, quando isso começou a subir muito, né? 2008, a gente tem então uma crise muito grande aí, né? E basicamente aqui foi criado um câncer aqui na, nessa na, na região de 2000, 2000 e 2008, na, na crise que a gente teve nessa época. E esse câncer, na verdade, ele não foi é, curado, na verdade, ele foi só. Né? tratado, tratado, mas, mas só, foi só piorando, tá? Então a, aqui no, nesse momento a gente está numa fase que eu diria de metástase desse câncer que em qualquer momento vai aí a matar o paciente, tá? E essa situação atual aí do macro é a forma como eu estou, então enxergando, tá? Aqui tem outro gráfico mostrando aqui sobre o balanço do, do Banco Central Americano aqui, do Fed, né? Então para tá na casa aqui, acima quase bateu aqui, né? Bateu na casa de 9 trilhões aqui né, de, do, de, de dólares aqui em valor, né, de ativos. Né? Então, realmente incrível. E aqui tem um gráfico, na verdade, que nem mostra aqui antes de 2004. Né? Na verdade, isso aqui vem lá de, desde 1914, na criação do Fed. A gente tem aqui o um gráfico que mostra como esse balanço ele foi subindo. Tá? Isso aqui é um, é, são, a, são conjuntos de dados que são, fazem parte um do outro. Tá? A gente pode ver como o balanço aqui do Fed foi simplesmente subindo muito forte, em 2008 é que a gente teve realmente um, um, um impulso muito grande e desde então a situação foi só piorando, tá? Basicamente aqui que eu considero que a gente teve início desse câncer aí, né? É, no, no, no sistema financeiro aí, e agora eu acho que esse câncer tá para matar o paciente aí. E que eu falo sempre para vocês, pessoal, na minha opinião, a gente tá muito próximo de um colapso grande, tá? O meu objetivo aqui não é ficar fazendo terrorismo, não é Ficar assustando vocês, mas tô mostrando a realidade como eu estou enxergando, tá bom? Se você... Concorda com o que eu estou falando ou você discorda? Comente abaixo o que você acha disso. Tá, mas o fato do Fed que falar que está vai reduzir o balanço, tá para mim isso aqui é uma bomba atômica que pode estar prestes a explodir a qualquer momento. É muito dinheiro que eles vão ter que desovar e é muita liquidez, tá, pessoal? Então tome cuidado aí. Esse é um fator importante. E outro ponto que ele comentou também na reunião foi a questão da da taxa de juros, que não vai ter corte, não vai ter pivô esse ano. Então por que, que a gente vai entrar no bull market? Não faz sentido nenhum você pensar que o mercado vai entrar no bull market. Tá? Então... Uh, os dois motivos que eu falei pra você, então liquidez, agora eu vou falar um pouquinho sobre os buybacks que tá acontecendo aqui agora, por isso que muitas ações estão subindo aí da SP500, tá? Então, inclusive aqui encontrei no Twitter sobre isso, aqui os buybacks aqui, né? Praticamente aqui em 2023 até agora, né? Mais de 100 bilhões de dólares em buybacks de, de empresas aqui, tá? Por que que as empresas fazem isso? A gente vai ter tem até tem a divulgação dos earnings agora das, das empresas, né? O EPS, earnings, earnings per share, né? Então, as empresas fazem isso para melhorar o resultado dos seus earnings por Share né? Elas vão divulgar esses desses dados aí. É muito ruim a empresa sair com, com um resultado do earnings por share é muito baixo. Tá, isso é importante. Você é ter é, essa, essa, essa noção. Então, elas querem trazer um resultado, mostrar um resultado mais, melhor que na verdade é a realidade, exatamente vou mostrar para você, que, tá, que o Facebook está fazendo, o Facebook anunciou 40 bilhões de dólares de buyback, tá pessoal, sendo uma empresa empresa que está tendo aí problemas aí, tá teve que demitir que muita gente no ano passado, a Microsoft também mesma coisa tá, então situação bem complicada aqui e as empresas estão, de certa forma aqui tentando melhorar os seus, o resultado da empresa, comprando suas próprias ações aqui, como vou mostrar para vocês, né então aqui a gente vai ter, por exemplo, aqui a, a, a, é, hoje aqui, na verdade, já quase já já, já é dia 2 aqui, na verdade, né? Pelo menos para mim... Uh... Deixa eu só confirmar aqui. É, não, é dia 1 de fevereiro, tá? Meu relógio tá aqui no, no formato americano. Então, a gente tem divulgação dos earnings aqui, tá? De várias empresas importantes aí, tá? vou saindo. Inclusive, aí, a, o Facebook, enfim, outras empresas vão sair também. Então, eles estão, de fato... Comprando ações aí, tá comprando suas próprias ações aí, muitas delas aí, como o Facebook, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Aqui tem, por exemplo, o Facebook, né? No caso, comprando aqui, anunciou que vai comprar 40 bilhões de dólares de buyback nas suas ações. Com isso aqui, as ações subiram muito forte, esse é o motivo de uma empresa que não está tão bem assim não, pessoal. O Facebook está muito mal, tá? Esse aqui é um, esse é um fator, né? que outro tweet interessante mostrando aqui do Facebook, que a empresa simplesmente explodiu aqui com esse anúncio dos buybacks, né? Aqui a Microsoft aqui, então, a, alocou 42% dos, uh, do resultado dela aí, dos earnings dela em buybacks, né? Então, basicamente aí, Uh, ela decresceu a quantidade de ações né, disponíveis no mercado em, em quase 1% aqui, basicamente. Então, você, de, de, de, você reduz a quantidade de ações que você tem no mercado, você melhora, então, a sua, o seu resultado da, da empresa, né? basicamente como a estratégia que eles, que eles têm aqui. Né? Existem vários motivos para fazer isso aqui, tá? mas com certeza um deles é realmente mostrar um resultado da, da, melhor da empresa. Né? Então, para mim, pessoal, essa bolha aí ela é muito pior do que parece ser, tá? E como eu falei para vocês, parece ser muito pior. Isso aqui nem tinha levado em consideração na minha análise de ontem, né? Aqui, por exemplo, aqui, outro tweet que eu achei que 8.3 trilhões de dólares em buybacks desde 2007 na SP500, né? Então, é assim, só, pessoal, é muito buyback que as empresas fazem para poder mostrar um resultado né, acima do que ela, ela, ela, de fato, está tendo. Né? Aqui tem outro exemplo aqui ó, da, do Facebook. A empresa simplesmente aqui, ó, resultado da empresa, 55% de resultado negativo aqui em receita. Né? E basicamente aqui, cash, o, o, de, elas vão comprar aqui basicamente né, o, o, os seus... As suas ações, né? E os estoques estão subindo 15%, sendo que a empresa tá tendo, não está tendo um resultado muito bom, né? Aqui o EBIT, aqui, cerca de 49%, né? então realmente incrível aqui. E olha só aqui a mensagem do Mark Zuckerberg, né? O, nossa gestão, o nosso o tema para a nossa gestão de 2023 é o ano da eficiência. Então o cara está comprando seus próprios estoques para poder mostrar um resultado da empresa muito bom, sendo que a empresa não está tão bem assim faturando também, né? Então aqui várias empresas vão, vão soltar aqui o IPS, né? por share e muitas estão fazendo aqui o buyback, né? Só a Chevron, se não me engano, foi cerca de 70 bilhões de dólares está comprando aqui em buybacks, tá? É importante. Então, aqui são as empresas da SP500, que estão uh, né, as principais empresas aqui, Apple, Microsoft, né, Amazon, Alphabet, várias empresas aqui, muitas delas estão aí fazendo com o programa de buyback, né? Então, o que que é o EPS, né? O que que é o earnings por share que vai ser divulgado? Basicamente, você tem aqui a fórmula, né, do EPS, é Uh, o resultado, né, o receita, o faturamento da sua empresa, uh, o, o, deixa eu ver aqui, a receita líquida, né, no caso, menos dividendos, né, muitas empresas não têm dividendos, algumas delas não têm, receitas líquidas, menos dividendos pelo total de ações disponíveis no mercado. Então, elas reduzem a quantidade de ações, melhoram os seus earnings, né, para poder mostrar isso aí. Tá? E eu acho que é uma forma também de fazer que mais varejo entre comprando as ações aí, e elas acabem depois vendendo mais ações de mercado, pessoal. Então, para mim, é uma forma de poder subir o valorizações para poder, então, até inclusive realizar, vender mais acima, é uma manipulação um pouco aí complicada, que eu de fato não entendo tão bem aí, tá? Não sou especialista nisso, mas... Enfim, galera, muita gente aqui, muita empresa fazendo aqui esse programa de buybacks aqui, tá? E, e já, já tem algumas empresas fazendo isso, isso leva com certeza a SP500 aqui a subir, tá? Aqui, inclusive aqui a, a, tem essa, esse... esse essa notícia aqui do Facebook, né, falando que ah, o Facebook aqui de, uh, demitiu 11 mil aqui lá, cerca de dois, foi aqui em novembro de 2022 e agora tá comprando, né, as, as próprias aço, ações aí, né, no caso, então a empresa não tá bem nas pernas comprando essa própria ação, pra mim isso aqui dá uma ideia de muita bolha aí, pessoal, tá, e o um momento uh, vai, isso aqui não vai... Vai funcionar para sempre, tá? Não vai conseguir funcionar para sempre. E em algum momento, essa essa, essa, essa, essa a subida que é esse pequeno, na minha opinião, ela vai cair. Tá bom? É como eu estou enxergando o mercado. Comente abaixo se você concorda comigo ou não. Qual que é essa visão para p 500 não faz sentido nenhum. A gente tá no marcha aqui agora. Para mim, isso aqui é a busca de liquidez junto com esses buybacks. Eu acho que a gente vai sim fazer uma penada de baixo aqui e perder esse fundo aqui dos 3.500 pontos. É o que eu estou acreditando. É a minha visão para o mercado. Comente abaixo o que você está achando, se você gostou então do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê então em breve e amanhã, análise aí do Bitcoin.